Quando alguém mete o último ponto final no jornal, estás atualizado. Se eu abdico da minha criatividade pessoal em prol de uma marca, ou de um conteúdo que a marca me impõe, vou perder a minha credibilidade enquanto, conteúdo, enquanto criador de conteúdo. O máximo que ganha lá foi, foi essa miséria, 60 e tal paus. E acabei por deixar a rádio ao fim de cerca de 10 anos. Se tu tiveres 100 mil seguidores, pá, basta que 1% vá e já, tá, já, já tens o um mês feito, está bom. Portanto, daqui a 10 anos não faço ideia o que é que vai acontecer. As marcas não sabem o que é que vão se fazer, não sabem o é que vão chegar às suas pessoas. Tens de dar conteúdo interessante para as malta que te segue, que te segue continuar a seguir. Como é que tu cumpres os códigos deontológicos do jornalismo sem cair na tentação fácil de turpar ligeiramente a verdade num título para ser mais fantasioso, para ter mais likes. Estás despedido porque nós temos integridade, não temos dinheiro é para te pagar. A internet tem um lado bonito, tem um lado perverso. É tudo algoritmo. Isto vai bater, isto vai ter ressonância junto daquela gente e aquela gente é suficiente para me eleger. Então dizemos isto, o que é que é saber se é verdade se é mentira? É para bater, é publicidade, é tudo, publicidade, tudo marketing. As pessoas têm muito medo de não saber coisas, têm muito medo de não, de não parecer inteligente.